Um orgulho de um serviço cumprido, um, é um trabalho cumprido. Único, era o meu sonho. Ser forma uh, dentista, com certeza, é, é um sentimento inexplicável. Então era o que eu queria aqui e com a minha família. Então, para mim, foi um presente divino, eu digo feliz, assim. Feliz, muito feliz. Uh, eu acho que a FSG, para mim, foi um presente, vamos dizer assim. E eu espero que consiga, então, levar o nome da FSG, né? E dar muito orgulho, então, para os meus professores e para toda a coordenação. Construímos a quarta ou quinta maior clínica de odontologia do Estado. São 113 consultórios, todos operacionais, todos operantes. E isso nos dá realmente uma garantia, uma segurança muito grande de dar o que eles precisam, de fato, para a sua formação. A estrutura ela possibilita para a gente uh, colocar em prática tudo que a gente aprendeu na teoria. que não adianta só ficar na teoria, a gente precisa pôr em prática também, principalmente no odontologia que é 100% prática. Toda vez que a gente entra, a gente se sente acolhido, né? É como se estivesse indo para casa, não indo estudar realmente. Assim. Isso é histórico para eles e para nós, professores, que fizemos o possível e o impossível para fazer um curso de é... Que lisonjeasse realmente a comunidade e toda a Serra Gaúcha. Né? Eu sou muito agradecida até pela oportunidade que teve de fazer um financiamento, né, de toda essa parte que, que favoreceu que a gente conseguisse estudar. Trabalhava como auxiliar e agora eu vou ser cirurgia dentista. Essa humanização que se viu ali no curso, essa integração dos alunos com, com os professores, dos professores com os alunos para nós foi muito marcante. Uma que ele fez faculdade aqui, bem pertinho da gente, né? A faculdade é uma, eu considero, uma das, posso dizer, das melhores. Criança, bebê, correndo, brincando e ali hoje formando. A estrutura física é maravilhosa, a faculdade proporcionou algo bem diferenciado, acho que uh, equipamentos tecnológicos. Venho de outra instituição, de outro curso, totalmente diferente, na, voltado à área da saúde, e eu estou bem realizado. É um orgulho muito grande, eu imagino que o orgulho que a gente está sentindo, a emoção que a gente está sentindo agora, deve ser um pouco parecida com a emoção que os pais desses nossos formandos estão sentindo. Foram quatro anos de muito trabalho da formação dessa primeira turma, foi um investimento muito pesado da Faculdade da Serra Gaúcha, um comprometimento muito grande dos professores. Novos colegas, uma nova visão, quem sabe uma geração nova, né? Então eu acho que isso é bem legal. Esse foi o, a, o ponto de partida, né? agora a gente tem uma longa caminhada pela frente ainda. Gratificante participar da clínica, participar com os colegas, com os professores, dividir momentos com os pacientes, foi muito gratificante participar da graduação toda. Passo a passo, construída essa caminhada junto com os alunos, bons colegas, com não só com valores técnicos, mas com valores consolidados, morais e éticos, vão vir a contribuir ao mercado de trabalho da odontologia. Fazer parte dessa, da, dessa, dessa primeira formatura da, da Odontologia da Faculdade de Serra Gaúcha é, é uma coisa muito especial para a gente, para todos nós. A FSG me proporcionou a realização desse sonho e eu estou bem feliz. Eles não saem iguais. Eles saem individualizados nas suas competências e isso não há preço, é muito orgulho. A gente vai ficar pra história, é ótimo.